Como é que, como é que ele é dá?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 E vai questionando a pessoa daquele currículo. E eu vou contar uma coisa pra vocês. É tudo mentira. Currículo é a coisa mais mentirosa que tem. <risos> pra começar aí. Certo? É, a entrevista... Forte isso, hein? Forte. Acredite em mim. A entrevista, a pessoa vai preparada para confirmar a mentira do currículo. <risos> então, é preciso...